Falta de Estado, sobram governos higienizadores. Vocês sabem que, de maneira geral, meus amigos, minhas amigas, as pessoas costumam dizer que falta governo, o governo não tá agindo. Falta governo. Eu costumo dizer que tem muito governo e o governo tá agindo. O que falta aos governantes é uma visão de estadistas compreender a importância que tem agir como estadistas a bem do interesse coletivo, agir pelo interesse especialmente dos governados. Há quem diga que falta planejamento. Eu costumo argumentar que o planejamento existe, sim, e é para ser o mundo do jeito que está. O planejamento das nossas cidades ele tem o caráter de deixar as cidades como estão. As populações morando em áreas de periferia, em bolsões de pobreza, em áreas cada vez mais distantes da possibilidade de terem algum critério de qualidade de vida, sem habitações adequadas, sem água encanada e potável, por exemplo, nessa fase de pandemia, para poder se cuidar. Por que, que essas populações não são atendidas? Há um projeto de sociedade com essas características para manter as populações nessa situação. O Bauman diz que aqueles que vivem numa sociedade capitalista, dentro dessa visão neoliberal, que nos aproxima do neofascismo, nós que vivemos nessas condições, é, e aquelas populações que não são capazes de consumir são párias, são colocados à margem. Então, essas populações que não podem consumir têm ter lugares específicos para manter em suas vidas. São os bolsões de pobreza, são as áreas nas margens de rios, com esgotos que transbordam e contaminam suas vidas e, consequentemente, afetam a qualidade da saúde dessas pessoas. Esse é, sim, o projeto de sociedade. Portanto, é dessa maneira que esta sociedade se organiza. Caso contrário, se os governantes quisessem agir como estadistas, é claro que tem exceções, eu não estou me referindo a todos, mas se os governantes quisessem agir como estadistas, eles estariam resolvendo os problemas fundamentais da nação brasileira. Então, por exemplo... As condições de moradia, as pessoas precisam ter acesso à moradia. Não pode morar em barracos, cinco, seis pessoas em um barraco de madeira. Precisa haver a destinação de recursos públicos para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida. Precisa ter água encanada, tratada, potável, para as pessoas poderem ser atendidas. Precisa ter o cumprimento daquilo que está estabelecido na Constituição, a saúde como direito de todos. As pessoas precisam ter qualidade no atendimento de saúde, na educação, no transporte coletivo. O certo é que não falta governo. O governo está aí. Os governos estão aí. Mas não fazem aquilo que interessaria ser feito para que nós tivéssemos governos de estadistas. O Brasil está carente é de estadistas, de pessoas que, de fato, tenham uma preocupação em construir uma sociedade respeitável, que seja capaz de respeitar as diferenças, que fortaleça as pessoas, independente das diferenças sociais. E, num tempo de pandemia, o que, que acontece? O que, que é a higienização num período em que não tem pandemia? É colocar as pessoas para morar em péssimas condições, é não oferecer água encanada e tratada para todas as pessoas, é não oferecer uma educação de qualidade para todas as pessoas, é não oferecer o atendimento de saúde e a garantia do atendimento de saúde como um direito de todas as pessoas. Isso é uma forma de higienização. Por quê? Porque as pessoas que são pobres, que não são consumidoras, como diz o Balma, ter o direito de terem uma vida com alguma dignidade. Elas devem ficar excluídas do processo de construção social. É assim que tem funcionado. Agora, num tempo de pandemia, a situação ainda é pior. Porque a higienização pode levar à morte. São justamente esses lugares onde as populações mais empobrecidas, as populações desprotegidas, são justamente esses lugares que vão deixar a população sofrendo, não tendo atendimento, não atendo a possibilidade de ter um atendimento adequado sob o ponto de vista da saúde pública, e essas populações, em maior número, são as que vão morrer. Aqueles que vão morrer são pobres e têm cor negra na pele. A grande parte é dessa sociedade excludente desses governos que governam para alguns e não para todos. O modelo tem essa característica, infelizmente, essa é a realidade. Eu não gostaria de fazer esse tipo de comentário, nem trazer esse tipo de reflexão, mas é importante que os nossos companheiros do Diálogo do Sul, aqueles que acompanham as nossas falas, compreendam o que está acontecendo no país neste momento. Quem assistiu nesse final de semana, nós chegamos a passar, já estamos acima de 11 mil pessoas mortas no Brasil em função do coronavírus. E quem assistiu o comportamento do presidente da República nesse domingo, andando de moto náutica no Lago Paranoá em Brasília, deve ter percebido, por aquelas gravações que circularam aí pela internet todo o tempo, ele dizendo que 70% da população brasileira ficará contaminada. 70% dos 211 milhões de habitantes do Brasil representam uma população de aproximadamente 140 milhões de pessoas. Aproximadamente 140 milhões de pessoas vão ficar contaminadas. E essas pessoas que vão ficar contaminadas, algumas delas vão ter uma passagem tranquila, não vão ter problema. Outras vão ficar mais infectadas. Vão depender de um atendimento hospitalar, de saúde pública, porque é, na verdade, o SUS que oferece as condições de atendimento para essa população. Então, essa população, essa parte da população, que normalmente corresponde a aproximadamente 5% dos infectados, se nós tivermos 140 milhões de pessoas infectadas, 5% significa 7 milhões de pessoas contaminadas. Precisamos torcer para que não aconteça isso tudo de uma vez, porque se essas pessoas precisarem de um atendimento hospitalar, de um leito hospitalar, e se dependerem de uma UTI, realmente o desastre está colocado. Sabe-se, portanto, que há um número de aproximadamente 2% dessa população que vai para óbito. O que significa dizer que nós deveremos ter nesses próximos, nessas próximas semanas, nos próximos dias, algo em torno de 800 mil mortes no Brasil. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é desolador. O Brasil vai ser o país com o maior número de mortes no mundo. Com o maior número de infectados no mundo. E não é por falta de governo. Porque o presidente da república sabe. Ele minimizou isso, disse que era uma gripezinha, para não deixar as pessoas ficarem muito impressionadas, como diz o Heleno, o general Heleno, não queriam que as pessoas sofressem muito, então enganaram a população, disseram que era uma gripezinha, e não tomaram as providências que foram indispensáveis, que seriam indispensáveis para que essa população tivesse o um atendimento qualificado, pelo menos os leitos necessários para agasalhá-las Nessas realidades, nós estamos caminhando para uma quantidade de mortes muito grande no Brasil. Isso tem que nos deixar preocupados. Nós temos uma possibilidade para levar em conta, que é o fato das populações mais empobrecidas estarem tendo atitudes de solidariedade de classe. As populações mais pobres elas estão se acolhendo mutuamente, estão se ajudando mutuamente. Há uma preocupação de solidariedade de classe entre essa população. E todos nós que temos alguma possibilidade, temos que estar atentos para contribuir, para colaborar, para que o sofrimento das populações seja o menor possível. Cada um de nós atendendo, contribuindo, de alguma forma direta, para que o sofrimento seja menor. A solidariedade poderá salvar o Brasil de ter uma mortalidade que chegue ou bere a aproximadamente um milhão de pessoas morrendo. É muito triste essa realidade, eu não gostaria de estar passando esse conteúdo para os nossos queridos internautas, mas é fundamental que nós tenhamos a visão de que não está faltando o governo. O planejamento do governo é para que as coisas aconteçam assim mesmo. Porque se o presidente da república sabe que essa é a realidade e não adota as providências que são necessárias de socorro a essas populações mais empobrecidas, significa que está dentro da sua concepção. Aliás, semelhante àquilo que ele foi fazer nos Estados Unidos no diálogo com Trump. O Brasil e os Estados Unidos são os países com maior número de infectados e que possivelmente terão o maior número de mortos. Mas, quem sabe... Através da solidariedade de classe, as populações mais empobrecidas consigam se salvar e consigam perceber que depois dessa fase de sofrimento, de morte, de dores, nós temos que reconstruir o país em outras bases, com um futuro diferente. E é o trabalho que vai caber a cada um de nós no país, contribuir para que nós tenhamos uma visão revolucionária, transformadora das realidades. O Brasil há de ser diferente, e nós haveremos de fazer esse trabalho coletivamente, com a presença e a participação da população brasileira. Meus amigos, eu me despeço deixando com vocês o meu abraço carinhoso e a certeza de que nós faremos a nossa parte. Até outro dia.